oi pessoal beleza aqui é o senhor Titi trazendo mais um vídeo para o canal seja bem-vindo mais um vídeo aqui no meu canal galera hoje eu trago para vocês o novo The The tank da versão 5.9 que tank, tank... acho que é The The tank word isso mesmo vou abre aqui vou mostrar para vocês ó. Então, aparece lá The The tank word na versão 5.9 e eu tô aqui para mostrar para vocês o servidor, se você curtir deixa seu like, se inscreve no canal o sininho de notificação foi lançado ontem, sexta-feira, no caso eu tô gravando esse vídeo no sábado e eu acho que eu vou soltar aí no sábado mesmo, vai depender aí né, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser o negócio, vou os ah, vendo aqui o eventos. então esse aqui é o evento que veio é imitado, que dá pra pegar Como o servidor é novo, daí ele está aqui lançando isso aqui, né mano Vamos dar uma olhada aqui no correio Tá, mas... Deixa eu ver aqui se tem aqui, né, eu posso... Vou dar uma revogada aqui, mano, pra ver se os itens... vão. Rapaziada, eu fui dar uma olhada lá na página deles no Facebook Parece que esse evento vai com 100 likes e 200... Com... Não, 100 likes e 200 compartilhamentos Por isso que eu não consegui pegar o evento o servidor vai estar na descrição. Algumas pessoas já estavam se curtindo pra. A Paco ia parar de gravar dele até Mas dá porque eu tava esperando lançar algum servidor novo pra poder trazer aqui pra vocês. Porque esse aqui foi lançado, daí eu falei, ó, ah, vou trazer o servidor aqui pra galera. Pra galera gostar. Posso fazer mais vídeo aqui desse servidor? Então deixa o seu like. Já é, já é de agora né, mano? E. Entrei aqui pra dar uma olhada no servidor. O servidor tá bem vazio, né, galera? Porque. Não tem ninguém, ninguém divulgou o servidor, tá ligado? Pra vazio mesmo Mas vou deixar o link aí na descrição se você quiser vir jogar vou pegar e entrar, mano E vou trazer vídeo lá no... Como que é mesmo? No Nexo, mano eu Vou tirar uns PVP lá Vou mostrar umas coisas que... que... a Tia tá fazendo, tá ligado? É tudo mal, Beleza. Recobe. Tá bom. Hum, já encontrou um boot. Não vai carregar, não. Vou operar a Vamos lá né, vamos matar esse boot. Galera, esse vídeo não vai ser tão grande, porque não fui freia para eu poder fazer pvp. Tô gravando muito tarde, madrugada. Beleza. Vou colocar esse boot safado aqui. Vai dar o que? Se dá 3, 4, 5 minutinhos de vídeo, vai ser muito, mas tá bom né, mano? Porque a é intenção é divulgar o servidor e mostrar pra vocês. Se eu deixar o mic curtado, é só ir, quer ver? Vai ter o mic curtado e o mic normal aqui, mano. Mas vocês caçam aí, ó, DeleTran, Keyword, que, que vocês vão achar aí no Google. Se né? então, você não achar pelo link na descrição, entendeu? Pai, um xingamento Mas Eu vou deixar o link normal aí Tá fixado nos comentários Ó, você desce, desce aí na barra de comentários Que vai estar tá fixado lá o link, entendeu? Pra você entrar direto O link que vai estar na descrição É do encurtador Se você quiser entrar pelo encurtador para dar uma moral pro tietê Entra pelo encurtador Mas se você quiser querer entrar direto pelo link Que vai estar tá fixado nos comentários Tá ligado, tá no comentário, já clica, entra E cria sua conta Bora jogar Vamos ver que eles vão fazer aqui por nós aqui e ver quanto cupom que foi não, mil e deixa eu ver é, aqui é mil cupom 10k de cupom acho que é <risos> <risos> 10 mil cupom a gente ganha por vitória é eu vou dar na umpadinha aqui de veto né mano não quer muito fazer aqui né galera Tipo, como que Continua, fala? pontinha, não vou essas coisas, eu vou dar uma olhada aqui no hall da fronteira, pra mim ver como que tá. Vou dar uma olhada aqui no pessoal. <risos> Vocês não são, galera. Olha o FZ do topo. Entendeu, mano? A minha fala, como que você não fica forte nisso aqui? Hoje mesmo eu pego um de boa aqui. Depois desse vídeo aqui vai ter trigo aqui com 1 milhão, 2 milhões de FC. Não sei se não vai ter. para no meu canal aqui. Nessa questão de UP, aí eu boto fé. Porque eu tô ligado que os cara upa bem Se você for criar sua conta aí, já comenta aí, mano. Vou criar a Titi. Depois eu vou te mandar um tweet lá no Facebook pra você ver do jeito que ficou. Vai isso tá aí. Sim. Mano, então basicamente é isso. Tá aí o servidor 5.9. Tá meio vazio pelo fato de que ele tá gravando de madrugada, é 3 horas da manhã, no caso. Então por isso que tá bem vazio. Mas a partir da manhã, de tardezinha assim, a galera vai estar tá em casa, daí vai estar tá jogando. Mas você entra, o link vai estar tá na descrição. Se você curtiu o vídeo e assistiu até esse momento, peço pra você deixar o seu like ativar o sininho de notificação. Também se você tiver condição, se torne um membro. Custa apenas 2 reais o pacote mais barato. Nos outros pacotes, libera que ver é, pra você gravar comigo, poder quer jogar, ter no WhatsApp, fotos e tal, é, é, vê aí o, o Seja Membro que você vai ver que vê, as oportunidades que tem e os quer ver como que eu posso dizer? Tipo, os agrados que eu coloco pra cada membro, entendeu? Então é isso, né mano? Muito obrigado, até o próximo vídeo, curte minha página no Facebook, me segue no Instagram e o link do Detec é na descrição. Um abraço do seu Tietchan e falou! Really only fuck you over 'cause you let him. Fuck him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any effort. Do all I can just to show you it's special. Certain it's your love that holds me together. And hey, hey, you say he been killing the vibe.